Verdade ou mentira? Eu não posso misturar as com outros materiais. Então, o que, é que eu tô fazendo aqui? Eu disse que eu quero entender. Se você não me conhece, você tá pensando, o que, é que essa maluca tá fazendo aqui? Então, eu vou falar para você agora. Eu sou Helena, conhecida também como Dama do Gesso trabalho já há mais de 12 anos no mercado da construção civil a seco sempre trabalhei com a construção a seco. e estou aqui para explicar para você o porquê que as pessoas falam que a gente não pode misturar aço com outros materiais o que, que acontece? como vocês veem aqui, a gente tem uma estrutura de madeira é ornamentativa, mas também me ajuda até no apoio dessa varanda tá certo? ela pega as cargas dessa varanda e o que, que acontece? cada material diferente. Eu quero que você entenda que o aço que eu tenho aqui em cima, ele trabalha de uma maneira. E a madeira que eu tenho aqui, ela trabalha do, de uma outra maneira. Os materiais, eles têm coeficientes térmicos diferentes, de dilatação diferente, de resistência diferente, de deformação diferente. Então o aço é um material muito plástico. Ainda mais quando a gente tem o steel frame, né? Que é um material que é todo parafusado. É uma solução parafusada, ela é uma estrutura articulada. Ela se movimenta de maneira diferente da madeira. Mas então quer dizer, Helena, que eu não posso misturar esse material com aço? Eu não posso misturar aço com concreto? Eu não posso misturar materiais? Sim, você pode. Você precisa ter ciência sempre você precisa analisar sempre. O ponto que esse material vai se movimentar quando tiver uma carga de vento? O quanto esse material vai se movimentar quando tiver uma variação térmica. E você tem que sempre prever esses coeficientes de dilatação e de contração. Sempre trabalhando com o quê? Com juntas. Juntas de dilatação, encontro entre um material e outro. Você tem que saber que esses materiais vão se movimentar. Tá certo? E nunca trabalhar com materiais rígidos entre eles. Então, por exemplo, entre esse piso e aqui, eu vou trabalhar com algum material rígido? Não. vai ter a variação dos materiais. Então aqui a gente trabalha com materiais flexíveis, tais como silicone, massas, qualquer que sejam plásticas, né? polímeros, então, a gente trabalha com esses materiais flexíveis. Essa é a grande diferença que as pessoas não entendem. Tipo, quando eu tenho uma parede de frame, por exemplo, encontrando uma parede de alvenaria, ali naquele encontro, entre uma e outra, tem que existir sim uma junta de dilatação. Por quê? Os materiais se movimentam de maneira diferente. Gente que vem, literalmente, que fala pra mim. Ah, Helena, eu sei tudo de chifre. E aí, vai, segue, passa. Buf! O material inteiro, o único, cobriu em Se você é uma pessoa assim, você é. tá precisando fazer uma coisa muito importante na sua vida. O que, que é? Vem comigo, começa a assistir mais meus vídeos. Vem ser um dos meus alunos, tanto do curso online, que eu tenho, que é, pra, é pras pessoas né, a gente tem gente no Brasil inteiro que precisa de informação. Ou então, vem pra minha, minha turma presencial, vem pra uma dessas turmas. Então, a gente conversa. E eu te mostro certinho, certinho, tintim por tintim. Melhorar o seu serviço Eu quero que você tenha essa ciência Todo mundo pode melhorar, todo mundo tem coisa pra consertar e isso é muito importante Só precisa ter o que? Ciência plena De que ninguém sabe tudo E ninguém é o rei das galáxias Todo mundo pode aprender, todo mundo pode melhorar E esse é o momento que eu tô dando pra você Pega essa dica, vamos melhorar E vamos aproveitar, porque tem muita gente que dá bobeira Nesse momento das juntas, fechou? Então, se você ficou curioso do que eu tô falando Da turma, aqui embaixo tem um link Do WhatsApp, em que você vai clicar você vai adicionar o meu número, salvar ele na sua agenda. E lá você vai receber informações, você vai poder conversar comigo. Você vai poder ter, inclusive, dicas gratuitas. Sempre precisar ser meu aluno. E isso eu já dou um monte aqui no canal, né? Então vem comigo, clica aqui embaixo no, grupo, no link do grupo VIP, do WhatsApp, e te espero lá dentro. Se você ainda não tá inscrito no canal, vem, se inscreve no canal, dá aquela curtida, deixa aquele comentário e te espero já já.